Tecnologia e sustentabilidade são os assuntos mais falados do agronegócio atual e futuro. O Brasil alimenta oito Brasis, ou um Brasil e uma China, mesmo com o desafio de ampliar a conectividade. O mercado está mudando, utilizando cada vez mais ferramentas e tecnologias que irão beneficiar ainda mais o setor produtivo com soluções digitais e automatizadas no campo. Esses foram os temas centrais do 18º Agrimark Brasil Agrovirtual, um dos mais importantes eventos do agronegócio nacional, promovido pelo Iuma e pelo portal AgroLink. Os impactos das transformações digitais e ambientais sobre o novo agro brasileiro reuniu um time de especialistas. Foram mais de 1.600 inscritos entre produtores, representantes de empresas, pesquisadores, estudantes e formadores de opinião do setor. No debate, como a inovação, aliada à sustentabilidade, pode alavancar ainda mais o agronegócio. Foram oito convidados e dois painéis. A abertura ficou com a diretora de inovação do Ministério da Agricultura, Sibele de Andrade Silva. A gente tem aí o Plano ABC, que é o Plano para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura. A gente vai ter muito em breve, já fizemos um lançamento prévio, o Plano ABC+, que visa contribuir ainda mais com toda a questão da sustentabilidade. O primeiro painel tratou das estratégias digitais das empresas e as tão atuais startups, que crescem em ritmo acelerado. Desbloquear o, o potencial tecnológico do campo por meio da conectividade rural e da agricultura de precisão é um ponto decisivo, para o desenvolvimento socioeconômico do país. Somente por esse caminho que a gente vai dar um impulso, um próximo passo significativo, no sentido de apoiar o setor produtivo que mais contribui com o PIB e a retomada econômica que todos nós esperamos, que é o agronegócio aqui no, no, no país. E compartilhar também um pouco sobre a nossa visão de como, como a gente tem visto a adoção de tecnologias, as barreiras e o que tem movido mais os agricultores mais de 1.500 agritechs, ou uma startup que surgiu por dia no ano passado. Com a palavra, dois profissionais que vivem esse dia a dia. É importante né? é, colocar, acho que esclarecer, a gente fala de ecossistema de inovação, né? vamos conceitualizar aqui, pode ser que muitas, muitas pessoas não conheçam é, com, com clareza, é uma rede, né? eu gosto de traduzir isso como uma rede de inovação, né? onde o nome vem da biologia, né? somos interdependentes, né? um depende do outro. Né? A gente já viu uma série de revoluções que a tecnologia trouxe pro o agro e a próxima vai passar certamente pela parte de sustentabilidade. O segundo painel abordou duas questões fundamentais para o desenvolvimento do setor a diplomacia para manter as exportações e a sustentabilidade. Eu posso começar com as biotecnologias, por exemplo, que envolve desde a parte de melhoramento genético e, mais recentemente, a edição gênica, que promoveu uma verdadeira revolução no modo como a gente cultiva e como essas culturas, essas plantas geneticamente modificadas, utilizam da melhor forma o seu espaço, a sua incidência de luz solar e o seu solo mas principalmente como elas têm interações interessantes com as práticas agropecuárias. Se eu não vi o crescimento econômico do Brasil ser chinês, da agricultura eu vi. A soja pular de 4 para quase 40 né? bilhões de dólares de exportação, papel e celulose, as carnes, enfim. Você tem uma performance maravilhosa que nós fomos conquistando e que leva o Brasil hoje a ter de uma maneira muito resumida, né? quase 80% daquilo que é importado pelo mundo. Ambientalismo é uma agenda que domina a competição global do agronegócio e fora do agronegócio também. Então, portanto, é porque temos gente que fala ah, não sei se eu gosto disso, aí me enche o um saco, etc. Fala, cara, ó, presta atenção, o, o mundo hoje está competindo dentre outros fatores, preços, custos etc, está competindo com essa variável.